O Everton, um cabra que é músico e um grande é, pesquisador da nossa história. E hoje o Everton está aqui para fazer a divulgação de um evento que é a Semana Lívio Barreto, que iniciará no dia 16 de fevereiro até o dia 20, não é isso? Então é importante estarmos falando do poeta grangense. E você que não conhece ainda quem é Lívio Barreto, não perca tempo, viu? corra bote aí na sua agenda a Semana Livro Barreto. Meu amigo Erro, muito obrigado pela sua presença aqui, para estar tá divulgando essa agenda importante para a cultura grangense, não só para a cultura grangense, mas também para a cultura cearense, né? que quando você fala de Livro Barreto, não está falando apenas de um poeta local, mas de um poeta de uma referência estadual e até nacional. nacional né? A gente está falando aqui de Ceará, mas a gente sabe da importância do Livro Barreto dentro do movimento... É, simbolista no Brasil é né? importante aí mas meu amigo é fique à vontade os microfones microfone do nosso programa Voz da Macabuqueira são todos seu. então eu uhum. agradeço aqui a, o convite para estar aqui divulgando esse evento né, que é a semana Livre Barreto do sexto centenário de nascimento do poeta liganjense então nós vamos estar com a semana de atividades né, agora no mês de fevereiro como você já disse, de 16 até 20 de fevereiro, né, porque ele nasceu no dia 18 de fevereiro de 1870, então a gente vai pegar essa semana do nascimento dele. É, a programação é a seguinte, no dia 16 vai haver a abertura de uma exposição, uma exposição sobre a vida dele, é, a vida e obra, e no dia 17 a gente vai começar as atividades, né? durante o dia vai ter visitação, a, a visitação mediada até para a, a exposição. É, dentro da programação também diária a gente está montando uma visita guiada, uma visita guiada pela pela cidade, mostrando a cidade do poeta, a Cidade que a cidade guarda ainda do poeta. Tanto passando por casas dos irmãos dele que ainda tem duas casas, né, como também passando pelos cajueiros que ele gostava muito, né ali das cajueiras ali perto do rio e também é, passando pelo cemitério porque muita gente diz assim onde é que ele está enterrado? tem essa curiosidade, né? então a gente também vai fazer uma visita guiada pelo cemitério mostrando não só o túmulo dele como de todos os familiares dele porque são cinco irmãos o livro Barreto, né? a família era um de cinco irmãos e todos eles estão enterrados aqui no cemitério da Granja e às vezes a gente não sabe nem onde é que está, né? então a gente vai fazer também essa visita é, no horário da noite vai haver palestras sobre a vida e a obra dele também. Em outros eventos, a gente fazia apenas uma palestra tentando englobar tudo. Uhum. A história, a biografia de Lívio, é, a, a presença dele na padaria, a, o Dolentes, né, e depois o culto dele à cidade. Esse ano, nós resolvemos colocar um tema para cada dia, para que a gente possa aprofundar mais em cada tema, em cada pesquisa. De modo que no dia, essas palestras sempre serão às 19 horas. E no dia 16, 17, começa no dia 17, com a palestra Lívio Barreto e a Granja do final do século XIX, né, que é mais abrangendo a biografia dele, desde o nascimento dele até a morte. Era a naquela época, porque se a gente for observar a biografia do Lívio Barreto, ele está presente é, em, em um momento de grandes mudanças, tanto... É, sociais como culturais da cidade por exemplo foi na ele ele quando ele veio aqui para grande foi na época da grande seca de 1877 1879 foi quando foi construída a lagoa grande quando foi construída a estrada de ferro quando, então foi feito muitas melhorias aqui né pelos flagiadores depois vai vir a questão da cultural da cidade com o, Antônio, o professor Antônio Augusto Vasconcelos, que vem, vem ser juiz aqui na granja e ele funda o gabinete de leitura, então a gente vai abordar também isso, que ele fundando o gabinete de leitura, ele vai fundar a Sociedade Propagadora da Instituição, ele vai fundar a Sociedade Libertadora Ilganjense, né, que era um grupo é, de abolicionistas e o livro fazia parte disso tudo e também os jornais, ele vai começar a fundar jornais na Ilganja, primeiro com o Ilganjense, depois passando por vários outros jornais. E depois a gente vai focar, isso é primeiro, o primeiro dia, né? no segundo dia a gente vai focar a questão da padaria espiritual e os ganjes que participaram dela, porque o Livre Barreto foi um dos fundadores da padaria. Mas, além disso, também tivemos outros dois liganjenses que participaram da padaria, que foi o Arthur Teófilo e o Valdemiro Cavalcante. Então, a gente também vai abordar um pouco a obra e a participação deles na padaria espiritual também. É, esqueci de falar, mas a primeira palestra né, sobre Livre Barreto e a ganja no final do século XIX vai ser ministrada pelo professor Ednailson Passos, que ele, inclusive, tem o trabalho, o artigo dele da faculdade foi sobre Livre Barreto, e vai ser também ministrado por mim, tá? É, no segundo dia, que vai ser os padeiros, vai ser ministrado pela professora Fábia Magalhães, que ela já tem, ela desenvolveu, inclusive ano passado, esse trabalho na Escola Agrícola Guilherme Teles Gouveia. No dia, isso no dia 18, né, o da Fábia. No dia 19, vai ser, vai ser falado sobre dolentes. A gente vai abordar dolentes e outros, outros poemas também do livro Barreto, que não estão inclusos no Dolentes, né? que a gente tem encontrado tanto no acervo do Instituto José Xavier, como também a gente tem encontrado em jornais presença na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Essa palestra sobre Dolentes e, outro, e os poemas de livro Barreto vai ser ministrada pela professora Lady Dayane, uhum. que é a diretora Direita do Colégio Estadual São José, que por sinal também tem um trabalho, é, um trabalho acadêmico sobre o Livio Barreto, e também pela professora Luana Brito, se é. Deus quiser, que morre, atualmente mora em Camusim, mas é, é, é a e ela E ela também tem um trabalho acadêmico sobre Livro Barreto, tá? É, e depois, e é, e é interessante notar que Dolentes, na época da, da, do lançamento dele, porque ele é, uma, é um trabalho póstumo, ele foi a publicação, a publicação póstuma, após a morte do Livro Barreto. Então, foi um, foi um livro muito bem muito bem criticado na época as análises que foram feitas foram elogiando muito o livro e as os erros que a na no poema dele a gente pode dizer assim né na questão técnica para a época eles diziam assim isso é normal no, no jovem que ainda não teve a sua técnica aprofundada e ainda dizia elogiava porque o estudo do livro Barreto foi muito pouco muito pouco, ele ter conseguido fazer a obra que ele fez, então isso foi muito elogiado, não só no Ceará, porque a gente seria suspeito em elogiar, né? Uhum. Mas foi elogiado em jornais, por exemplo, do Amazonas, foi elogiado em jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro, naquela é, época. só, é, para você que está nos ouvindo aí, quem está chegando agora, nós estamos falando aqui sobre Livro Barreto, com a presença do nosso amigo Everton, ele está fazendo a divulgação aqui da Semana Livro Barreto, que iniciará no dia 16 de fevereiro irá até o dia 20 de fevereiro, com uma vasta programação e bastante educativa, e essa semana é importante porque vai não só divulgar o nome do poeta Livro Barreto, mas também ela tem para se ver pela programação, que é a questão da educativa. né? Então, você que é aluno, esteja convidado. Você que é professor, está convidado. Você que é granjense, enfim, está convidado para conhecer a obra de Luiz Barreto. Eu achei importante aí na, na programação... Está apenas só o poeta em si, né? uhum. mas também essas, re essas relações do poeta com a cidade, com a questão social, é, cultural e também quando é, entra essa questão política, que é a questão da sociedade libertadora, tá muito... né? você uhum. tem uma questão muito tem, forte sim. e já dá para perceber que Livro Barreto não é apenas um livro, né? não é apenas um poeta, mas ele estava assim, metido quase em tudo né? estava né? entranhado né? na vida da cidade como um todo a moçada que tá chegando aqui na nossa live, agora live bombando, viu, Everton Mas eu tenho que ler aqui os nossos comentários, nossos ouvintes. Quero aqui mandar um alô para a Nira, para o Ricardo Gomes, conectado com o nosso programa Voz da Macabuqueira. Um alô para a Dona Assunção, um alô para a Mi Fontenelle. E um alô aqui para menino, Everton mas tá bombando aqui, viu? Ah, deixa eu ver, se, pessoal, se não der para ler todos os comentários, né? mas agradecendo. Alô, para a Francisca Neiliane, Expedita meio aquele abraço. Livramento de Paulo, mandando aquele abraço e bom dia. Parabenizando o Everton aqui. Anderson Moura, ligadinho conosco. Mazé Fontenelle, é... José Maurício, Ana Cristina, João Faustino. Para... É, grande Everton, a Maria José. É, grande historiador Grangense, parabéns a Maria Livramento aqui. Júnior Silva. É, padre Francivaldo, conectado conosco, Dona Assunção Cardoso, Ed de Carlos, abraço Ed de Carlos, parabéns Ed de Carlos Pedro Neto, Francisco Henrique Car Carvalho, bom dia Henrique, aquele abraço, Henrique sempre conectado conosco aqui através da live No programa Voz da Macaboqueira na Rádio FM Verdade, bom dia Henrique Deixa eu ver, Fabiano Cavalcante, Adriana Moura, menino muito inteligente esse garoto. Verdade, viu, Francesca Maria? Muito obrigado aí. É, um abraço ao Efton, um grande profissional, muito gabaritado e que atua com muita profundidade e responsabilidade com a história grangense. Comentário do nosso amigo Pedro Neto. Professor Pedro Neto, falou tudo, cabra desenrolado. É, depois vai responder os comentários lá, né, Efton, no nosso live. É, dona Assunção, também mandando aqui o comentário dela. Gosto muito desse programa, não perco nós somos muito obrigado, um abraço para todo mundo. Tudo de melhor. O Henrique mandando aqui, né? Mandando aqui um abraço para um abraço para as meninas na escuta. Ana, Sara, Luísa, todo mundo lá em Sobral, na residência do Henrique. Léo Almeida, bom dia, aquele abraço. O Ed Carlos tá né? Bom dia, professor. Obrigado, Ed Carlos. E bom dia, meu amigo Everton, né? Conectado conosco. É, pessoal, o Ed vai responder esses comentários aí com vocês diretamente, né? Quero agradecer demais. E direto lá de Brejinho, direto do Piauí. Olha aí, nossa live chega no Piauí, cabra, viu? É o Chaguinha Costa. Esse cara, acho que tu já conhece aí pelo Facebook. Tem um trabalho importante também com a questão da história, viu? Parabéns, o Chaguinha Costa tá diretamente do Piauí. O nosso programa vai longe, viu? E falar em Piauí, quero mandar um alô para você que está acompanhando o nosso programa pela internet, radiofmverdade.com.br, e também pela live, você que está lá no Rio de Janeiro, São Paulo, Acre, Bahia, e Minas Gerais, nosso amigo Chico Costa e companhia, né? Tem o um Cícero também lá, o um Cícero lá também. Pessoal de Roraima, Rondônia, ligadinho ao nosso programa Voz da Macaboqueira. É, Everton, eu queria só, aproveitando aí, que você falasse para os nossos ouvintes, especialmente a moçada jovem que está chegando, ou o pessoal que não é muito ligado na literatura, mas o nosso programa chega em todas as camadas sociais e em todas as idades. Onde nasceu o livro Barreto? Né? Vamos começar pelo menino lá pelos pés, onde ele nasce, botou o pé na, no mundo pela primeira vez. Só para essa dicasinha aí, para a gente... O livro Barreto, ele nasceu... Na fazenda Angicos Hoje em dia é no distrito de Pessoanta Mas naquele tempo dizia que era no distrito do Iguaçu Daí muitas vezes apareceu o Iboaçu na biografia Pronto, dele tá? Tem essa questão aí é, Tem que fazer essa correção, correção entre aspas é. histórica né? é, Ele era filho de Mariana Delmiro da Rocha E de José Soares Barredo a Mariana Delmiro da Rocha, ela era descendente, se eu não me engano, ela era tataraneta do Pedro da Rocha Franco e da Vitória Rodrigues da Câmara, né? Inclusive, a gente vai apresentar até essa genealogia, lá o pessoal saber uma ligação mais, porque às vezes as pessoas pensam que o livro Barreto desceu do céu, né? Isso. Desceu do céu e não sabe a família, não sabe... Então, a gente vai também abordar essa questão da, dos familiares dele, tá certo? É, o local das palestras... Onde, onde serão essas palestras? Diga aí, é o local... A gente está programando, se tudo der certo, para ser na antiga casa de câmara e cadeia. Se Deus uhum, quiser, ela vai estar tá gente... pronta já para esse evento da Semana Livre Barreto. Agora eu só queria falar que focou faltando. Ficar à vontade, é, né? A última palestra, Sim. ficou passando a dizer, a última palestra que vai ser realizada no dia 20 vai ser Lívio Barreto e a Ganja. O culto que a cidade rende. Ao poeta, porque a gente escuta muito Ganja de Livro Barreto isso. A gente escuta muito falar que a, do, do poeta e da ganja Mas a gente não sabe como começou Essa abordagem, quem foi que colocou Como é que é, né Então a gente vai mostrar também Essas homenagens que o poeta vai receber da ganja Desde o período da morte dele Até os nossos até dias atuais é. Essa palestra vai ser feita Pelo Ednailson Passos E pela professora Fábia Magalhães É... Deixa eu puxar aqui Sardinha agora pro nosso lado, viu? O professor Pedro Neto tá aqui lembrando. Obrigado, professor professor Pedro, da Agla, né? Que é a Academia Grangense de Letras e Artes. O Everton faz parte da academia, né? eu também faço parte da academia. O professor Neto faz parte da academia. Professora Fábia, né? Alô, professora Fábia. Que é, inclusive, professora Fábio, agora na última é, reunião da academia, né? Fez lá. Uma belíssima explanação sobre o papel da mulher né, na literatura, citando lá a esposa do Clóvis né, que, Amélia. que é a Amélia. Inclusive, para quem quer saber mais sobre a Amélia, você vai lá no Google, digita lá Amélia. É, esposa, covérbio faz essa relaçãozinha nas palavras lá de pesquisa e você tem um trabalho bacana lá, divulgação bacana do trabalho dela, viu? Professora Fábio, parabéns, obrigado para você e mandar aqui um alô para a minha querida Luana Brito também, que está academia, aqui conosco, da Academia de Camusim, de Camusim e Agrangência, tá, né? né? Muito bem. Também, também vai estar presente aqui na Semana Livre Barreto. O João Nascimento, Gervasio Nascimento, que é o presidente. É o presidente, tá? É o presidente. Isso, da, isso. O presidente e, acho que fez um cordel, da, que, fez, que fez um cordel sobre a história de Livro Barreto, que também vai apresentar aqui durante a semana. Isso. Tá certo? Que é o fundador da Casa de Cordel lá no. É o fundador da Casa de Cordel, Muito exatamente. Esteve aqui no nosso programa, né? Aqui é. aqui. Muito bem. Meu Kleber, me deu o horário aí? 10h55. Já são 10h55, você acompanha o programa Voz da Macaboqueira aqui. Pela Rádio FM Verdade, você que estava nos ouvindo aí pelo radinho e também pelo site. Ami. Né? Ami? Opa, tem comentário aí da Ami, é no Face, é? Eu... Ah sim, e aqui também recebendo aqui a participação da Mi Fontenelle Pelo zap zap oficial do programa É Vertão, é um patrimônio nosso, é grangense, viu? Valeu Mi, obrigado pela participação aí no nosso grupo Mandar um abraço também, né Lidmar? Para todo mundo que está conectado no nosso grupo Nosso grupo aumentou demais a quantidade de pessoas E a gente tem essa conexão E você agora também pode ficar com o da Macabuqueira Lá no canal no YouTube, Lira Dutra. Você chega lá e pesquisa lá, Café com Ouvinte, né? Só lembrando que hoje o Café com Ouvinte foi com o nosso amigo Chico B. Todo aquele abraço, meu amigo Francisco. E agora também a gente tá iniciando, né? Tá fazendo aí o um teste, que é o podcast, né? Café com Ouvinte. Nós temos lá o podcast, a gente tá divulgando devagarinho. Que a nossa ideia, o Everton, é fazer agora um novo quadro. Que é pegar as memórias, né? Memórias. Qual é o nome, Lidmar? Do quadro, a vai ser? A Voz da Sabedoria. A Voz da Sabedoria, que aí a, a, essa, essa questão aí já é com a Lidmar, ela que batizou o quadro, né? E ela que está é, nos coordenando na Voz da Sabedoria. Que é também, a Voz, a voz que né? Que é de vovô voz de vovô. Exatamente, da sabedoria. <risos> que é a gente visitar aquelas é. pessoas que tem toda uma história toda uma memória sobre a cidade, sobre o fazer cultural, histórico e político da nossa cidade. Lidmar trouxe essa ideia aí, nós já vamos abraçar, e aí o Everton tem muito também para somar conosco. É, Everton, pegando aqui o seu gancho, cara, e falando Pedro Neto e da águia, falando também aí de um cara que eu tenho que mandar um alô para ele, rapaz desenrolado. Pense no cabra. Eu vou usar a palavra, mas ele sabe que é com carinho, né? Pense no cabra safado bom, viu? É. <risos> um abraço para o meu professor Alexandre do Marreta, né? É um cabra desenrolado, ele sabe. E ele tem um trabalho importante, Wef. Agora, o Éfto, a gente vai marcar uma segunda entrevista com você. <risos> só um não é dá. só um programa não dá. Olha aqui, cara, explodindo aqui de participação aqui. É, o nosso, nossa próxima participação vai ser sobre os pontos de cultura que a granja tem, que são os, as pessoas que são arquivistas, né? Tem muitas pessoas Sim. arquivistas. A, a moçada que guarda essa memória é, dentro, dentro, de, dentro de uma caixa em casa ou na sala toda, né? Porque às vezes começa a guardar é. material, né? Verdade. Enfim, esses pontos de memória. E o professor Alexandre está com um ponto de memória, que é um memorial muito bacana. É, ele pegou a garagem da casa dos pais dele né, e transformou lá em um museu, né? Então, quem quiser visitar, procura o professor Alexandre. Outro cabra também, bom que as, as pessoas não sabem, é um grande colecionador, que é o Ikin. É. O Ikin também construiu um espaço lá né, e guardou disco, rádio. Cara, é interessante que cada um tem uma área né, específica, é. né? Meu irmão, meu irmão, irmão da Chaga... Abraço para o irmão que da que chaga Deus. também. Não, falar de história da granja, vamos é falar que... do irmão da chaga Trazer, trazer ele. Maior né? É isso, é isso, né? Da da da da grange, né? Então, então é ele, é ele, né? Não tem problema com ele. Meu amigo Everton, nós já estamos chegando ao final da nossa live, nosso programa Voz da Macabuqueira. Você acabou de ouvir aqui nosso amigo Everton falando de Livro Barreto, da semana Livro Barreto. Muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Bom, eu agradeço pelo convite, né? Muito bom estar aqui nesse programa que só tem a divulgar a cultura do nosso município, né? E estão todos convidados para participar da Semana Livre Barreto de 16 a 20 de fevereiro, tá? Muito obrigado você que está acompanhando nós pela live. É, meu amigo Jackson está avisando que as aulas de capoeira segunda e terça-feira e sábado, às vezes às 9 horas, no Espaço Cultural. Grupo Capoeira Cadência tá aqui, né? Que é o Jackson, que é o Kelton. Abraço, professor. Felicidade aí. Olha, meu amigo Arismar, moçada tá chegando agora. Não, não pode encerrar o programa sem falar do Arismar. Pelo amor de Deus, meu amigo Arismar também que é um cara muito dedicado à cultura. É, bom dia a todo mundo aí. Obrigado, Erismar, que agora tá fazendo um trabalho bacana também. Muito legal. Muito, muito legal. legal, com os vídeos, né? vai é. lá, faz, documenta esses, esses momentos. É importante a gente utilizar a tecnologia para documentar. Antigamente era mais difícil, é. hoje nós temos tudo nas mãos e às vezes a gente não muito usa. Claro, né? Deise, Deise, chegando conosco, Luana Brito assistindo, Luana, a gente acabou de falar em você, né, Toma Luana, tá divulgando aqui, li aqui um poema seu aqui, obrigado, então você, depois o Herto vai responder os comentários aí da nossa live, muito obrigado você pela live, e vamos continuar aqui no rádio.